Rapaziadinha, ah, e aí? Bora caçar uns fantasmas aqui? Liga no objetivo. Objetivo opcio, é, opcionais. Descubra com que tipo de fantasmas vocês estão lidando. Fazer com que o fantasma caminhe sobre o sal. Objetivo 3 já fizemos, que é fugir do... Quando ele tá atacando. E faça com que o fantasma apague a vela. O nome do fantasma? Barbara Anderson. Galera, é isso. A gente tem que ficar atento. Sanidade da equipe. Minha sanidade está bem baixa, galera. O fantasma vai começar a atacar Beleza, aqui um pouco da câmera. Ó, coloquei algumas câmeras na casa. Ó, beleza. A equipe tá aqui comigo, galera. Vambora. E aí, turma, alguma evidência? Já, já pegou alguma evidência lá? Tem digital. Digital, beleza. Ai, eu preta, Olha eu dropando as coisas. Galera, digital aqui, ó. tá lá cozinha. Impressões digitais, beleza. Temos impressões digitais, tirou foto? Beleza, temos algumas impressões digitais Estou de bola Galera, vambora turma Na tá escuta aí rapaziada, na tá escuta Galera, vou confessar para vocês que eu tenho medo danado de jogo de terror, cara Ah, o Fial tá ensinando, não turma, eu tenho medo de verdade eu tenho... Vejo o filme com a namorada com o cu na mão Qual que é o nome dela? Ih, fechou a porta Rapaziada, já tá em ataque, já tá em ataque, já tá em ataque. Nossa, já tá em ataque, cara. Deixa eu ver aqui se pega alguma coisa na câmera. Põe, põe, põe, põe, põe, põe. Vamos ver. Tá na escuta, fi. Nossa. Tá na escuta, tá na escuta. Mano, já tá no ataque, rapaziada. Olha é, isso. Não vai, não. Tá ataque, sai, fechado, ah, aí, rapaziada. Quando tá em, em ataque, evita usar o rádio. Olha ela atacando. Por que tá atacando? O tá piscando, tá vendo? Olha que bem, ó. Barbara Anderson. Essa aqui é a casta. Beleza, rapaziada. É. Vamos nessa. Eu pedi o um radinho pra falar com ela, ó. Vou fazer a pergunta. Barbara Anderson? Barbara Anderson? Você fica o rádio? Opa, perdi. Porque... Barbara Anderson? Você está aqui? Nada detectado. O que você quer? O que você quer? Barbara Anderson, o que você quer? Puta galera. Você está aqui? E, galera, tá atacando. Tá atacando. Ai caramba, que medo, mano. Rapaziada, tô com medo. Tô com medo de ver a câmera, velho. Galera, vi alguma coisa aqui, ó? Pegada, pegada. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ah, pegou eu. Ai, galera, mano. Caralho, como é que é? Olha isso. E agora? Como assim? Puta, veio um espírito. Olha o meu corpo. Vai, dá pra mim fazer algo? Caralho, turma. Caralho! Tipo assim, veio um espírito. Será que eles me ouvem? Será que eles me ouvem? Vou botar o livro lá em cima. Nossa, deixa eu acompanhar eles aqui. O que, que é isso aqui? Aí, ah, meu parceiro. Mano, veio um espírito. Dá pra me bater nele? Olha aqui, meu corpo. Ali, ali atrás ah, eles solta aqui em mim agora, rapaziada Olha isso Será que dá pra gente achar o espírito? Mano, por que eu sou sempre azarado Que vem, parça? Sempre tem que pegar quem? Um o azarado Vamos acompanhar pra ver eu se que acha alguma coisa eu Quero ver ela, mano Mano, que, que medo, velho Você é louco, cachorro Rapaziada, vocês curte vídeo assim, ó. Deixa um likezinho, viu? Eu tô fazendo live todos os dias às 8 horas. Tanto desse jogo, tanto de outros, tá? Vamos ver se a gente acha ela. Cara, ah, dá pra me pegar alguma coisa, bater neles? Eu tenho que matar eles agora, será? Se não. Opa. Bárbara. Onde você está? Ela tá com a gente aqui em cima, a gente já tem que entrar com ela aí, Nossa, mano, eu tô tipo assim, tipo do purgatório, né, galera? Entrando Tá atacando, tá atacando, ó. Dá pra ver ela, será? Nossa, Não fala não. Olha ela aqui, olha aqui! Olha ela! aí velho. tu fica falando, falando fala aí, ela matou alguém? Matou, matou. Uh! Matou o Chefy? Você está aqui? Matou o fi? tá ouvindo? Você está aqui? Nossa, galera. Matou o Fifi, tá ouvindo? <risos> matou o mano, velho. Olha isso. Nossa. Cachorro, tá ouvindo aí? Ô, galera, esse jogo aqui é muito tenso, mano. De verdade. Cadê o outro São Paulino ali? Mano, a mina, a, o Fantasma tá passando arrastão, mano. E eu não vi ela direito. Eu só vi o vulto dela passando e pá, pá, pá e quando eu vi isso, esgoelou o moleque, mano. Que doideira, mano. Que jogo doideira, mano. Será que tem um... Ah, galera. Que loucura, mano. Que loucura. Deixa eu ver. Farsa, o que aconteceu? Ela matou, ela matou todo mundo, mano? Não, eu voltei. Nossa, que loucura, mano. Farsa, tomei um susto. Que que ela ela chegou... Não, tio. Não, tio. Eu cheguei, eu vi uns passos, tum, tum. Quando eu vi, ela pegou eu e já vi, Levou eu pra Nárnia. Você então é louco, galera. Que loucura, que loucura, mano. Turma, tamo junto, viu? Obrigado pela confiança. Se inscreve aí que tem mais e vídeo que desse aí de no canal. Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu, valeu.